Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a antologia LGBT+, organizada por Tati Machado, Orgulho de Ser. Esse aqui é um livro que eu comprei na Bienal do ano passado E ele vai ter o quê? Oito contos? Sete contos? Oito contos? Oito contos LGBT né? Escrito por vários autores Teve, teve todo um processo para eles participarem dessa, dessa composição aqui Inclusive a própria Tati Machado tem um conto aqui E a abertura do livro aqui A delicatória que fala Como eu não sei como é que fala É de Vitor Martins Vitor Martins sempre escreve muito bem eu acho. Eu li os oito contos que tem aqui. Esse livro aqui, ele é uma montanha-russa. Na minha opinião, ele foi bem uma montanha-russa. Tem contos muito bons. Tem contos que foram, infelizmente, assim, esquecíveis pra mim. E é, que eu achei que não, não, não sei. Trabalho a questão do, de ter personagens LGBT, de ter representatividade. Mas não a questão, a questão... Essa questão mais forte. Acho que ficou faltando um pouquinho pra mim, sabe? Assim, pra eu, pra eu gostar mais desse livro. Não que eu não tenha gostado. O primeiro conto é Multicor, de Tati Machado. O segundo é o A Garota no Bar, de Delson Neto. O terceiro é Monocromático, de Rafael Ribeiro, né? O Bigode Literário tem um canal também. O outro, Vicente, é o quarto conto, de Camila Marciano. Cinco, Corações Tortos, de Luiz Gouveia. O sexto, Banho de Lua, de Mariana Jati Três versões de mim é o sétimo conto, de Leonardo Antan. E o último conto é o Flores para Ellen, de Jonas Maria. Desses oito contos, a média foi a seguinte. Quatro contos eu gostei quatro contos eu não gostei. Dois, falando agora dos contos que eu gostei. Dois deles eu amei muito e um deles eu foi um, tipo, um dos melhores contos, tipo assim, a construção foi muito legal, tudo o que estava escrito ali fazia sentido. Esse conto se chama Três Versões de Mim, do autor Leonardo Antão, parabéns Leonardo por esse conto, é maravilhoso. De verdade, Guilherme vai se casar hoje. Tipo, hoje eu lembro do casamento de Guilherme. E o noivo, né, que é um homem trans, ele não a, desapareceu, tipo assim. As pessoas não estão conseguindo encontrar ele, ele está numa crise, ele não sabe se quer casar e tudo mais. E Guilherme vai atrás de encontrar o noivo. Quando ele tá passeando ali pelo lugar, né, ele entra nos matos que tem, ele encontra um garoto que é ninguém menos do que ele mesmo com 17 anos. Ou seja, 10 anos atrás, porque ele tem 27 atualmente. Eles conversam um pouquinho e pouco tempo depois chega um cara que é o mesmo Guilherme de 10 anos depois, ele com 37 anos. E ali, nesse momento, ele de 17, ele de 27 e ele de 37. Em aquele momento, os três vão conversar para saber sobre as escolhas que eles fizeram na vida, sobre o que ele vai fazer no futuro, sobre como vai ser a vida dele, sobre como a vida dele no passado refletiu para ele ser quem ele é hoje. Esse não foi um conto que me deixou emocionadíssimo, mas foi um conto que me tocou profundamente, porque algumas coisas que ele fala faz muito sentido e se você parar para pensar você pode tomar certas atitudes que provavelmente serão boas escolhas tipo assim sabe você pensar no que você faz no que você vai fazer da sua vida o outro conto é o outro Vicente que me emocionou bastante ele é de Camila Marciano e vai tratar de Binho Binho é neto de Odete e Odete sofreu uma queda e agora ela tá indo pro hospital Odete entrou em coma só que antes disso, antes de, de apagar, ela estava falando alguma coisa para ele avisar alguma coisa a determinada Paloma. Só que ele não conhece nenhuma Paloma. Então ele vai cascavear a vida da avó atrás de saber quem é Paloma. O que ele não podia imaginar, né? Como sempre tem nas sinopsis, o que ele não podia imaginar é que ele e a avó, ele e Paloma, vão ter muito mais a ver do que ele jamais poderia imaginar. Esse é um conto que me surpreendeu e que me emocionou e é um conto que eu recomendo a todas as pessoas, tanto esse quanto o Três Versões de Mim, do Leonardo Antan, são os maiores destaques desse livro, na minha opinião. Na minha opinião, outros contos são, são achei bem esquecíveis, de verdade mesmo, mas aprecio muito né, a iniciativa de ter juntado todas essas histórias aqui, de terem se esforçado pra, pra fazer essa antologia. Se alguém quiser comprar, ele tá sendo vendido na Amazon, a versão é, digital dele, hoje, tá custando R$ Eu Vou deixar as informações aqui no box de descrição, né, pra se você quiser comprar, ou então fala com o Tati Machado, com a autora, pra ver se ainda tem edições. Eu não sei se tem edições físicas ainda. Ele foi publicado pela Rico Editora. É isto, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu!